Fala pra gente o que que tem de legal esse ano aqui que a Razer está trazendo. Bom, a Razer tem uma área nova que é a área de créditos para games que chama-se Razer Gold. A Razer Gold é, uma, é um crédito virtual para games unificado. Então com esse crédito você pode carregar mais de 2.500 jogos sem ter que ficar carregando várias carteiras. podem encontrar eh, esse cartão da Razer a gente tem duas versões, né? É, a gente tem de 30, tem de 50 E eles funcionam no Free Fire, no PUBG Mobile funcionando no Crossfire funcionando no Dragon Awakening Você pode comprar League of Legends Pode comprar créditos da Blizzard Pode comprar Steam Então assim, é uma infinidade de games E os cartões já estão disponíveis em todas as americanas no Brasil inteiro E já cada dia que passa tem mais lojas que já estão aceitando e vendendo esses cartões também Uma coisa que eu achei super legal é que ele é tipo um cartão fidelidade, né? Como é que funciona pra quem é isso. pegar ele? Esse aqui vai deixar o pessoal morrendo de inveja. Esse aqui é só pra você, né? Ah, poxa. Vai deixar o pessoal com inveja. Esse, esse, agora, o que é pra todo ah, mundo sim, sim. é o cartão Gold, né? Que você compra nas lojas é e sim. você... À medida que você compra o Razer Gold, você ganha automaticamente Razer Silver que é como se fosse um programa de milhagem então você vai ganhando pontos e à medida que você acumula os pontos você pode trocar por exemplo por um Kraken, né? um, um fone de ouvido ou você pode trocar por um mouse ou por, um esse, por esse Goliator ou qualquer outro produto da Razer se você não tiver pontos suficientes para trocar você pode trocar por um desconto na compra deles Onde é que a pessoa vai acumular esses pontos? Como é que ela pode resgatar? É, tem algum site? Tem algum cartão? Algum... Perfeito, a pergunta é muito boa, porque o site da Razer é muito grande, então é Razer.com é o site, né? Mas dentro do site Razer, você vai em gold.razer.com e você transforma sua conta Razer numa carteira Razer Gold. E lá dentro você começa a fazer as compras, né? Você começa a comprar esses cartões, ou se você não quiser comprar o cartão, você pode comprar com o cartão de crédito, débito, boleto, também vai carregando e vai acumulando os seus pontos. E lá dentro você tem uma área em que você troca os pontos por produtos ou desconto. É, onde a gente pode encontrar também? Bom saber por quê, né? É, Americanas, Pão de Açúcar Extra ponto frio, é, Casas Bahia. É qualquer loja que que vem em breve vai começar também. Tem várias lojas que tem já o cartão. E você também pode comprar em pontos de recarga de celular. Banca da, de jornal da esquina, tal. você vai lá e você fala: "Eu quero o Razer Gold" e ele te dá um códigozinho impresso.